Viva amigas, vejam como o ponto está maravilhoso. Agora chegamos aqui para ficar igual temos que desmanchar o primeiro ponto que fizemos. Porque senão não fica igual e como é um, um trabalho de duas cores, fica muito visível a diferença. Portanto estamos a, de, a desmanchar. Este é o tal ponto que é um ponto muito forte. Portanto também não é assim tão fácil de desmanchar como isso Onde é que ele vai? Ahá está aqui É o tal, cor, o tal ponto que eu fiz com o corpo Eita não vou ter tempo de fazer isto pena Demorou muito tempo a, a desmanchar Pronto de qualquer das maneiras